Finalmente eu joguei na nova atualização, a Season 4, o passe de batalha do Halloween. Eu joguei, utilizei todas as novidades e você vai conhecer tudo o que mudou aqui, agora, no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E, galera, é o seguinte, já estamos de volta, você tá vendo, já tô na atualização do Clash Royale. Estou aqui na versão do desenvolvedor, tô no meu celular e também no meu iPad pra gente poder fazer uma... Jogatina pra eu poder mostrar pra vocês a nova arena do Halloween e também utilizar aí tudo de novo você vai ver tudo nos detalhes aqui, vamos começar já, já começa pelo tema né tá tudo tenebroso aqui no Clash Royale, tá tudo roxo, muito bonito e a primeira coisa que a gente vai ver com certeza é o passe de batalha dessa season de Halloween o Shocktober, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então no Halloween na nova season, essa aqui é a cara do novo Pass Royale E você consegue ali, ó, comprar ele Comprou ele, você vai ter as recompensas Vamos dar uma olhada nas recompensas Aqui a gente vai ter muito ouro, muito baú também, como a gente já sabe Fichas de troca épicas, é, para você trocar também suas cartas raras E também aqui quando chega na décima recompensa O visual da torre é liberado, isso mesmo o novo visual da Torre é liberado. Aquela. Aquela. abóbora gigante que fica no lugar das torres do rei e das princesas. Como eu mostrei no vídeo ontem. Bom, tem muito mais aqui pra poder resgatar. Tem muitos baús e etc. E aqui, mais um prêmio exclusivo. Um emote do Halloween. Com o, um esqueletinho como fantasiado ou pintado. Como o dia dos. Em homenagem ao dia dos mortos, lá no México, que é muito famoso, tocando ali o seu o seu instrumento e com um chapéu tipo mexicano também as recompensas vão seguindo aqui, vão ficando melhores e tal e até chegar na 34 que é um token lendário para você trocar e dois baús é, lendários também lá embaixo para você também poder trocar também com o raio para você poder pegar aquela lendária que você quer muito top Bom, não é só isso. O novo passo de batalha do Halloween tem muito mais coisa. As recompensas, ah, o, o emote, ah, o visual novo da torre e agora uma novidade pra vocês: o caixa forte. Isso mesmo, patamares de recompensas concluídos. A cada 10. Depois que você termina o seu passo de batalha, a cada 10 coroas conquistadas, 250 unidades de ouro são adicionadas ao seu caixa forte. Colete o ouro do caixa forte no fim da temporada Então, a cada 10 curas que você fizer Você ganha 250 de ouro nesse caixa forte Aí você vai juntando e conseguindo acumular aqui O máximo é 10 mil em ouro No final da temporada, quando acabar a temporada Você vai poder resgatar esses 10 mil de ouro também para sua conta Então, é mais ouro para você para que não fique aí só jogando Sem ganhar mais nada depois do PS Royale Você também agora vai ganhar ouro muito top Aliás, vai ter uma novidade muito legal pra vocês Que quando alguém comprar Pass Royale do seu clã Todo mundo do clã pode reivindicar um ouro no clã Então, fica ligado, se alguém comprar vai aparecer lá no clã Lá na, na, no, nos textos do clã aqui Pra você poder reivindicar um ouro E é, acho que é 500 de ouro, olha que doideira, é muito bom Bom, depois de falar do caixa forte, das recompensas do Pass Royale Vamos mostrar aqui pra vocês como tá a arena Vamos subir lá pra cima Arena aqui ó, Are... opa, opa, ah, tá tudo, ah outra coisa, tá tudo aqui ó, tematizado com abóboras, é tudo do Halloween ó, muito legal, olha aqui a máscara do Halloween também ó, de, de palhaço mano, muito legal, as novidades aqui, os, ah, o que acompanha né, ah, a parte das arenas e do que você ganha em cada patamar, muito legal mesmo cara, maravilhoso Tá muito bom Bom, a gente vai descendo aqui eu vou demonstrar pra vocês A arena, como ficou aqui ó Aqui, a arena lendária, como ficou a arena Lendária do Halloween, essa daqui Eu vou mostrar pra vocês também É, o, as torres também é muito bom Mas aqui é a arena Bom, vamos dar uma olhada então agora No visual da torre, a gente falou aqui tá a nova carta né Vocês já sabem E agora aqui você pode colocar aí o visual da torre o, A torre de Halloween, olha que legal também, a abóbora gigante Bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partida, eu vou puxar aqui e aqui e a gente vê como fica essa torre do, da abóbora Muito legal, vamos lá então, batalha amistosa tá valendo É isso, a gente tá aqui ó, com a batalha, a batalha amistosa e aqui tá a novidade Olha as, as torres, olhem as torres aí que estão aqui no, nesse modo de amistoso Como é amistoso, a gente não tem ali... A, a imagem da arena de Halloween, a gente tem as torres colocadas na arena lendária então você vê as torres como elas estão, ali na frente você consegue ver todos os detalhes e aqui por trás como elas são por trás, atrás não tinha sido revelado ainda, tem até uma porta aqui pro rei subir e tal a rainha sempre tem um, umas escadinhas para ela subir aqui, tem umas escadinhas como se fosse de plantas né, ela vai pisando na, nas plantinhas e vai subindo muito legal, ficou realmente muito bonita e a galera vai curtir com certeza Bom, vamos fechar esse jogo agora Mas aí a gente vai usar aquela Aquela doideira, né? A doideira do... Vamos clon... Ai, clonou, clonou, boa E vamos dar a fúria ali pra poder ver o que vai acontecer Será que leva tudo? Meu amigo, um daquelas aquela zapada aqui de leve Vai ali levando tudo Olha como bate naquela torre Essa carta vai dar o que falar, rapaziada Só tô falando isso Vai dar o que falar, mano E olha, aqui na outra conta, iria estar tá enchendo de, de Elixir agora Se a gente estivesse acompanhando ela Olha que doideira, mas ela bate muito essa nova carta Então, mesmo você dando Elixir pro adversário Em alguns momentos ela vai ser muito importante para levar uma torre de uma vez Então, dá para você focar nisso daí Bom, pegamos ali e mostramos para vocês também as torres novas é, colocadas na arena também Mas tem outra novidade também, galera Vamos dar uma olhada então agora No botão diversão Tem novidade aqui também Bom, tem dois novos modos de jogo aqui No botão diversão Tem o modo de jogo dos guardas assombrados e da parada fantasmagórica bom, os guardas assombrados basicamente eles vão surgir vários guardinhas, vários esqueletinhos é, perto da ponte e aí você vai ter que defender a sua arena, eles vão entrar ali do nada vai aparecer esqueletos na arena para poder ajudar o seu adversário e para você também, vai te ajudar também então vai aparecer, de, não é lá de trás vai aparecer de todos os lugares acho que ali próximo das pontes muito legal também e aqui é uma outra, um outro modo de jogo Aqui vai rolar vários fantasmas reais Que vão ali sair de trás da torre nesse caso Então vai ser assombroso, eles dizem aqui Muito legal, o que você achou, rapaziada? Bom, vamos mostrar pra vocês então Um pouquinho dessa arena lendária misturada com Halloween Essa é a arena do Halloween Olha que linda que ela tá E aí a gente tá jogando no modo dos fantasmas, né? Como eu disse pra vocês E olha que bonita que ela tá essa arena nova, mano, muito legal, galera, muito legal mesmo A gente tá vendo aqui a nova arena, muito bonita, com várias abóboras nas laterais Tem ali o, o elixir caindo, passando ali no meio da, da da ponte, ali embaixo da ponte E um detalhe muito legal é que aqui no canto direito da ponte A gente vê ali o um meteoro que caiu naquela animação que eu postei, inclusive, ontem no meu canal também muito legal! Lá atrás das torres do adversário a gente vê aquelas, aquelas esculturas, aquelas é, os reis de pedra com a cabeça de abóbora como a gente tinha visto. E eles ficam olhando assim, mexendo para um lado para o outro. Muito legal! Além de, claro, aquelas teias de aranha que aparecem lá atrás, as abóboras afundando, levantando, afundando, levantando. Muito legal, galera! Muito legal mesmo! Bom, curti demais ali! Vocês estão vendo ali? As novidades da arena Agora sim da arena lendária No modo Halloween Muito top, né? E aí, o que vocês acharam? Bom, bora dar uma olhada em mais alguma coisa? Vamos lá Bom, agora vamos no outro modo Eu falei, mostrei o do fantasma Agora vamos mostrar o dos esqueletos Que eu falei pra vocês que vão ser gerados também Os guarditas que vão ser gerados próximos da ponte A gente vai, olha lá Os guardinhas gerados qualquer lugar aleatoriamente Ali perto da ponte Aí vai, eles nascem do nada e aparecem pra batalhar junto com vocês. Olha que legal que é essa doideira. Vamos lá, vamos dar uma clonada aqui de leve. Dá aquela fúria e dar zapada aqui de leve. Bom, a gente vai vendo aí vários guardinhas aparecendo do nada ali próximos da, da, da ponte. Vão brigar entre si e também vão pra cima pra derrubar a torre. Muito legal, hein? Bom, galera, já bateram aqui na minha porta. Acho que vai ter problema se eu não parar com esse vídeo, são... Duas da manhã. O hotel vai ficar louco aqui. Bom, é isso. Você gostou das novidades? Eu adorei. E claro, quer saber mais? Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, manos. Então é isso. Novas atualizações no Clash Royale. Deixa a gente maluco. Então, cuidado que vai dar, vai dar ruim. É isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se inscreva-se